Olá pessoal, chegamos a um momento importantíssimo, o do envio das contas parciais. E é interessante que você observe e tenha alguns cuidados para que você não tenha incongruências detectadas e apontadas na análise, no julgamento de suas contas, em razão de divergências ocorridas que você involuntariamente cometeu por desconhecer as exigências sobre o assunto. Então vamos lá, serão 10 dicas rumo a contas 100% aprovadas. A dica número 1 é não perca o prazo. Não tenha problemas de transmissão no envio da sua conta parcial. O período de entrega é do dia 21 ao dia 25 de outubro. Com toda a movimentação que tiver ocorrido, até o dia 20 de outubro. Todas as receitas, despesas, tudo que foi contratado, tudo que foi pago, todas as doações recebidas, os estimáveis financeiros, absolutamente tudo. As contas serão prestadas entre 21 e 25 de outubro. Não deixe para o último dia. Considere como data para o envio da sua prestação, o dia 21 e o dia 22. No máximo, não deixe passar, não deixe para prestar nos últimos dias, pois será uma transmissão nacional de todos os municípios, todos os candidatos, todos os partidos, todos deverão prestar contas. Independente de ser comissão provisória, diretório, se movimentou recurso, se não movimentou, se teve doações ou não teve, não importa. Toda e qualquer direção partidária, todo e qualquer candidato, todos deverão prestar contas parciais. Preste-as em vias entre os dias 21 e 22. Não deixe para prestar no final do período, que é o dia 25 do 10. No dia 27 de outubro, o TSE vai disponibilizar, dar publicidade de todas as informações em seu site, no CAN de Contas. Dica número 2. Todas as contratações das suas despesas devem estar lançadas no sistema SPCE independente do pagamento, de acordo com os normativos. Todas as despesas devem ser lançadas na data da sua contratação. Independente de haver o pagamento, todas deverão estar registradas antes do envio da sua conta parcial. Dica número 3. Todos os estimáveis que estão sendo utilizados na campanha têm de estar lançados no SPCE. Todos os imóveis que estão sendo utilizados, ainda que em rateio, Todos os veículos que estão sendo também utilizados com sessão gratuita de uso, os serviços prestados também voluntários e gratuitos, toda e qualquer receita estimável em uso na campanha deverá estar declarada registrada no SPCE, agora antes do envio da parcial. É muito importante que você observe o registro dos estimáveis para que você não tenha problemas na cronologia, na ordem cronológica dos recibos eleitorais que devem ser emitidos para todas as doações estimáveis. Ainda que tenham exceções na legislação, é importante que você observe o registro dos estimáveis e a cronologia dos recibos eleitorais. Dica número 4. Faça uma conferência rigorosa, número por número, dos números de conta bancária lançadas no SPCE. É muito comum ocorrer erro na digitação, principalmente do dígito verificador da conta ou de agência, e só ser observado isso muito próximo da prestação de contas final. Se isso acontecer e você tiver que corrigir o número dessa conta bancária, Todos os lançamentos, todos que estiverem vinculados a essas contas serão perdidos. Então é muito importante que agora, antes do envio da parcial, você pare e confira número por número das contas bancárias lançadas no seu sistema. Dica número 5. No envio das contas parciais... Nenhum documento que você já tenha inserido no SPCE será transmitido nesse envio. Somente são enviadas as informações lançadas registradas no SPCE, os metadados. Aqueles documentos em PDF OCR, que é a forma obrigatória de juntada desses documentos, estarão na sua máquina, no seu computador. Somente quando da geração da mídia, na hora da entrega final, é que esses documentos vão, nesse pendrive, nesse HD externo, para a Justiça Eleitoral. No envio das contas parciais, não é necessário você perder tempo fazendo agora digitalização e inserção de documentos em telas que ainda sequer estão concluídas toda a documentação de suporte. Então, nesse momento agora, foque a sua atenção na revisão dos lançamentos, se nada está ficando de fora, se você não esqueceu estimável ou contratação de ser lançada, independente do pagamento, os documentos só vão quando você gerar a mídia na entrega da prestação de contas final. Dica número 6, para aqueles que estão trabalhando com direção partidária. Observe se os lançamentos que estão sendo feitos no SPCE estão da mesma forma sendo feitos também no Sistema de Prestação de Contas Anuais, o SPCA. É um sistema online que deve documentar, registrar toda a movimentação ocorrida no partido. Os lançamentos relacionados às campanhas eleitorais estarão também no sistema de prestação de contas eleitorais SPCE, como se fosse num espelhamento, os dados sendo digitados em ambos os sistemas. Não esqueçam que toda e qualquer direção partidária, ainda que constituída sob a forma de comissão provisória, ainda que não tenha movimentado nenhum tipo de recurso, nem financeiro, nem estimável, Ainda que não tenha lançado o candidato e nem esteja participando da campanha, também deverá enviar a sua prestação de contas parcial. Dica número 7. Cheque, verifique, confira rigorosamente os dados do advogado lançado na prestação de contas. Na hora que você for enviar a prestação de contas parcial, será o momento em que essas contas serão autuadas na Justiça Eleitoral. Há uma integração do SPCE com o PJE. Porém, confira rigorosamente se o CPF, a OAB e o CEP do advogado dessas contas estão digitados corretamente, pois se houver qualquer incongruência nessa numeração de CEP, CPF ou OAB, haverá problemas na hora da integração com o PJE. Então, não deixe de conferir esses números detidamente. Dica número 8. Após o envio da prestação de contas parcial, Logo após o processamento desses dados, aparecerá no divulga can de contas e na própria tela do SPCE o número do processo que foi autuado pela Justiça Eleitoral no processo judicial eletrônico, o PJE. Assim que esse número for divulgado, o advogado do candidato ou do partido deverá imediatamente fazer a juntada da procuração via PJE dessas prestações de contas. Não esqueçam que o fato de vocês terem inserido a procuração do advogado no SPCE, isso apenas significa que você inseriu no sistema e ela está na sua máquina. Nenhum documento que é inserido via SPCE, é transmitido para a Justiça Eleitoral. Esses documentos ficam no seu computador e só vão quando a mídia é gerada. Então, tem obrigatoriamente que juntar no PJE a procuração do advogado tão logo esse número seja informado, divulgado pela Justiça Eleitoral. Aparecerá no Divulga de Contas e na própria tela do SPCE. Dica número 9. Assim que o envio for feito, você já sabe que o SPCE após cada transmissão, seja do relatório das 72 horas e até da parcial, ele gera uma cópia de segurança. Mas é muito importante que sejam geradas cópias de segurança e salvas em outra máquina na nuvem, no HD externo, no pendrive, de preferência em lugares bem, bem distantes de onde está sua máquina principal. É comum haver às vezes problemas e esse backup pode lhe salvar aí da perda de dados. E como dica final importante, inscreva-se no canal do YouTube Rita Gonçalves, assista às lives aulas sobre prestação de contas eleitorais com muito conteúdo, assista às séries, faça a maratona de vídeos com pinceladas eleitorais, responda em um minuto, direto ao ponto, e muito conteúdo sobre as prestações de contas eleitorais. Sigamos juntos com correção, eleições limpas, rumo a contas 100% aprovadas. Um beijo!